Fala seus doideiros, tudo bem com vocês? Espero que todos sejam muito bem, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou contar umas histórias da minha vida para vocês ensinando a você como que você faz para se tornar o melhor vendedor do mundo, cara porque se você não sabe, o mundo ele não é nada mais do que uma única coisa venda e compra. O mundo é um grande comércio, como já dizia o meu velho papai, Miguel Costa Júnior. Esse cara é o melhor vendedor do mundo, cara. E eu vou provar isso para você contando duas histórias dele que vão fazer você acreditar no que eu tô falando. Porque se você não acreditar no que eu tô falando, você não entende nada de compra e venda, cara. Mas aí é legal você assistir esse vídeo até o final que você vai aprender como é que se vende as coisas. E depois eu vou Falar de um cara que eu apelidei ele de um vendedor de maionese. <risos> porque o cara realmente também ele é muito bom vendedor e no final vocês terão uma surpresa cara porque eu vou revelar um dado que aconteceu que eu nem imaginava que aconteceu então vamos começar a história mas antes como toda boa história ela deve ser acompanhada de uma cervejinha ou de um vinho ou de alguma coisa que te deixa assim mais animado para poder ouvir a história então eu vou tomar essa Imperial aqui mesmo e quero deixar um recado aí para você que é dono de de marca de cerveja, dono de fábrica de cerveja, etc. e tal. Se você quiser patrocinar o meu canal, <risos> a gente vai se dar muito bem, cara. Pode ter certeza disso. Nós seremos grandes amigos, mano. Então, um brinde aos vendedores do mundo todo. os maiores deles, né, cara? Talvez sejam os políticos, não sei. Ah, bom. Então é o seguinte, meu pai era vendedor de livros, cara Mas eu me pergunto, né? Até hoje eu me pergunto, como é que um cara podia ser campeão mundial de venda de livros Porque ele foi campeão mundial de vendas da enciclopédia Barça Em um país em que 90% é analfabeto e 80% é semi-analfabeto, mano Até hoje eu não consigo entender isso Mas ele tinha uma técnica de venda, que era a seguinte, eu vou explicar pra você ele pegava aquela pacoteira de, de, de, de volumes da outra que eram 15 volumes, dessa grossura a cada um, e saía, batendo de porta em porta mas Aí geralmente quem atendia era o velho, o chefe do lar, né? Naquela época existia o chefe da família. Hoje já não existe mais o chefe da família. Hoje todo mundo é chefe na família. Ou tem mulher que não tem preciso de chefe, não, né? por aí vai. Aí o cara abria a porta, né? Olhava pro meu pai, meu pai era bonitão na época, assim tá como era né? meio jovem, assim, Que pra... que é isso. <risos> aí ele falava, ah, sua mulher tá aí? Aí o cara olhava e falava, pô, um cara bonitão descer perguntando a minha mulher, não quer ver esse cara, meu. Peraí, que queres é com a minha mulher, ah, Eu quero mostrar uma coisa pra ela. Que? <risos> Se eu mostrar uma coisa pra ela, que queries mostrar pra ela, mano? Aí meu pai falava, não, chama ela lá que eu vou mostrar um negócio. Aí que tá o segredo, cara. O segredo é o seguinte, se a mulher gostar, não adianta o cara falar não. Porque mesmo que ele não deu dinheiro pra comprar, ela vai arrumar um jeito de conseguir a grana pra comprar aquilo que ela gostou. Então o segredo da venda é convença a mulher. Se a mulher estiver convencida de que aquilo realmente é bom, então o negócio tá vendido. Regra número 1. Um, Aí o que acontecia? A mulher chegava né, e meu pai pegava um dos volumes da enciclopédia e começava a folhar o volume. Olha que coisa maravilhosa esse enciclopédia aqui, a senhora tem filhos né? Imagina seu filho sabendo todas essas maravilhas do mundo que estão contidas nesse lindo exemplar de couro com duas mil páginas cada um e são 15 desses daqui, imagina 15 milhões de informações inseridas na cabeça do seu filho, ele se tornará um exemplo para o mundo. E poderá se tornar um médico, um professor E babá, babá, babá Começava a bombardear as ideias da mulher E a mulher pensando no filho <risos> Né, cara? Ela começava a se autoconvencer De que aquele livros seriam muito bons para a família dela. E aí ela ah, legal, quero comprar aí meu pai falava assim, não, peraí mas eu não tô vendendo, eu só vim aqui mostrar pra senhora que o negócio é bom e é só a senhora ficar aí com ma maquinando nas ideias ela, ah, não, mas é que eu gostei mesmo, queria comprar e tal. Aí o marido já entrava no meio da conversa. É, moleque, esse negócio que é bom, não, tá, não sei o quê. Vamos mandar esse cara embora. E empurrava a porta. Mas naquela época não tinha o quintal, né, na, nas casas de São Paulo. Era tudo assim, a calçada e a rua. Lá na, no bairro do Santana, onde meu pai morava, em São Paulo. Aí quando o cara ia fechar a porta, meu pai enfiava o pé no, no vão da porta assim e não deixava o cara fechar a porta, entendeu? Aí ele falava assim, não, pera aí, eu não acabei de mostrar tudo. Você não viu que sua mulher acabou de gostar do negócio aqui, mas você viu o que que é, pelo menos? Daí o cara, não, não vi. Então eu vou mostrar pra você. E começava a mostrar pro cara vamos você viu essas batalhas que teve aqui Nos anos de 1700, 1800 Olha que coisa incrível e tá? tal né, A gente vive numa época aí tal tá? Você vai gostar babababa, bababa, bababa, E o cara é tá, vamos, vamos comprar então, vai pra você não encher mais o saco Fala, não, eu não tô vendendo Já falei que eu não tô vendendo não, Mas agora eu quero comprar Ah, você quer comprar? Então tá Não, não, não, não sou eu que você compra, né E passava o cheque lá falava vai ser entregue ainda aí pra vocês Na casa de vocês, porque aqueles 15 volumes que ele tinha era um mostruário ele vender, assim, entendeu? Então, eis aí o segredo, um dos segredos da venda, cara. É você, em primeiro lugar, convencer a mulher e, em segundo lugar, falar que você não tá vendendo o produto e, terceiro, o cara vai ficar contrariado e ele vai querer comprar. E é quando você, puff, vende o seu produto aí naturalmente. Moleza, né, velho? Bom, essa foi a dica número um. Então, brinde a dica número um. Agora a dica número dois, cara, foi o seguinte. Eu sempre gostei muito de animais, né, meu? Tipo, cachorro, gato, papagaio, passarinho, já tive tudo isso daí. Mas quando eu era criança, eu gostava mais de gato. Porque eu gostava que o gato dormisse comigo na cama, entendeu? Porque, tipo, ele era quentinho e me fazia companhia e tal. Né? Eu era o filho único, né, meu? Então eu era legal ter uma companhia, né? Aí, velho, eu tinha uma gata, o nome dela era Miona. Essa gata um dia desapareceu, cara consumida por 15 dias, mano. E eu fiquei mal triste e tal, né? Só que um dia ela reapareceu, mano. Né? Uma gata branca, bonita, sabe? Uma 100% branca. Ela apareceu grávida, mano. Tipo assim, sabe as filhas de hoje, assim, que elas saem e quando retornam pra casa, retornam grávidas, então. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a minha gata. Aí o pai, olha, pô, a gata voltou, que legal, né? No dia seguinte ela deu cria, mano. 11 filhotinhos, cara. Aí passou dois meses, os filhotinhos desmamaram. E eu acordei e tal, né, meu? E um cara bateu palma na porta da minha casa. E eu fiquei lá na janela olhando, né? Eu era criança e meu pai foi lá atender o cara. O cara tava vendendo cachorro. Então o cara tinha uma cesta. Assim, né? cheio de cachorrinho, filhão. filhotinho, do, do gracinho, gracinha Esse filhotinho aí, o cara, ah, olha aqui, tô vendendo uns cachorros bonitos aí pro seu filho, tal, brincar, tal. Não sei, você vai gostar muito, pode comprar o um cachorro aqui é de raça, tá vacinado tem um peido de tem tudo, tal. Você vai adorar, babá babá, babá, na orelha do meu pai, mano. Mas, justo na orelha de quem que o cara veio vender é um cachorro, velho. Aí que aconteceu, meu pai olhou a cara dele e falou assim: Eu queria comprar um gato, você tem um gato? Pô, não tem, ó. Então, tá vendo? Se você tivesse um gato, eu já ia comprar. Mas, acabou de nascer 15 filhotinhos da, da minha gata aqui. E é muito legal você ter esses gatos também. Porque aí, se você, você além de vender gato, você vende cachorro, meu. Então, se o cara quiser um gato que nem eu quero e você só tem cachorro, você não vende. Mas se você tiver gato e cachorro, você vende, você entendeu? Aí o cara, pô... É mesmo, que ideia, cara! Pô, cadê os gatos? O pai já pegou, velho? E vendeu os gatos pro cara que tava vendendo o um cachorro pra ele, mano! Não, fala sério! Se o cara era ou não era um vendedor assim, exemplar e maravilhoso, mano! É claro que era! Já enfiou a grana no bolso e vou comprar os garrafão de vinho dele lá, entendeu? Com os gatos. Quer dizer, ele se livrou de vários problemas e ainda arrumou uma solução pra ele. Olha, olha que genialidade, né? Que é a mente do vendedor, né? Um brinde é isso, cara, também. Bom, agora, meu, eu quero falar de um amigo meu, cara, que tipo assim, o cara também é um excelente vendedor. Tanto é que eu apelidei ele de um vendedor de maionese, cara. Mas por quê? Porque é o seguinte, é maionese? isso fala você tá viajando a maionese, mano que a maionese ela escorrega, ela desanda, né? Ela estraga tal. e tal E esse cara aí, ele tem uma técnica de venda que é realmente muito boa, muito admirável Ele é um cara boa pinta tal, tipo eu assim, né, meu? Ele quando quer vender um negócio pra você, cara, o que, que ele faz? Ele cria um filme na cabeça dele, você entendeu? Assim, na hora, tipo assim, Spielberg do, do, do Instantâneo Que não um filme na cabeça dele? Aí ele entra naquele filme e vira o um personagem do filme que ele criou na cabeça dele E aí ele começa a narrar pra você o filme que ele criou na cabeça dele E você ouvindo toda aquela empolgação dele contando a história, cara Você acaba entrando no filme que tá na cabeça dele E acaba convencido de que você tem que comprar o produto que ele tá vendendo pra você, entendeu? E é por isso que eu chamo ele de Vida de eu contei isso pra um amigo meu E ele falou assim, mano, você acabou De se autodescrever, foi o que você faz Igualzinho, você cria um filme na sua Cabeça e você começa a contar pá, pá, pá, Todo empolgado, tal, não sei o que As pessoas acabam se envolvendo com Aquela história toda que você tá contando E acabam convencidas de que Você tem razão, resumindo A história, assim, de como se tornar Um excelente vendedor, cara, primeiro Você não tem que empurrar o produto a pessoa, igual os caras do telemarketing Liga, né? Tem, é, tem, o telefone. Oi, boa tarde. Tudo bem? Aqui é fulano de tal. queria falar com o senhor Yuri. Ah, pois não, senhor. Oi, senhor Yuri, Tudo bem? Olha, hoje nós temos uma... O cara não perguntou se eu quero ouvir. Se eu posso falar se eu tô afim, não, nada ele simplesmente já chegou enfiando o goela abaixo, o produto que ele queria que eu comprasse, é óbvio que eu não vou comprar, ele não me envolveu com uma história de maionese entendeu? tipo assim, ele não me mostrou que ele queria vender e depois me negou a oportunidade de comprar para se tornar um excelente vendedor você não precisa de muita coisa cara, você precisa apenas conhecer o produto que você tá vendendo, que é algo fácil de você fazer e claro, você você não deve enfiar ela abaixo da pessoa e terceiro você tem que criar uma história que envolva aquela pessoa para quem você quer vender de que se ela tiver aquilo a vida dela vai ser melhor eu sou um ótimo vendedor cara tipo assim sabe o que eu vendi outro dia mano eu vendi um fogão a lenha de 100 anos que não valia nada para uma pessoa que tipo ela queria muito aqui ela ainda falou para mim assim eu vou é um ótimo vendedor cara você me convenceu a comprar esse ferro velho Aí eu falei eu não te convenci a comprar nada foi você que quis comprar uma coisa que vai ser muito boa para você. Olha a utilidade disso e ela acabou levando o produto e ficou muito feliz. Então é um dom, sabe? Tipo assim, mas não é um dom adquirido, é um dom que você constrói em você, convencendo as pessoas de que tudo vai dar certo no final. E na verdade, tudo vai dar certo no final. Você não acredita no que tudo vai dar certo no final? Pois acredite que dará. Basta você ser otimista e basta você acreditar naquilo que você está fazendo, mesmo que possa aparecer uma grande loucura loucura entendeu ou uma grande loucura para todas as outras pessoas porque a maioria das pessoas são cegas cara elas não têm assim tipo criatividade na cabeça delas entendeu então você tem que chegar e inserir na cabeça delas a criatividade você tem que mostrar o filme para elas verem e é assim que, que a vida funciona se você quer se tornar um excelente vendedor, cara, siga os meus conselhos. Número 1, um, conheça o produto que você vai vender. Número 2, esteja sempre de bom humor, cara. Não se desanime se algum cara te falar não. Dificilmente o cara vai te falar não, entendeu? Por quê? Porque se o cara te falar não, aí é um motivo a mais pra você continuar pesando nas ideias dele até ele falar sim. E terceira coisa, você sempre procure mostrar o um produto para a mulher. Então, em primeiro lugar, se ela se convencer de que aquilo é bom, a venda tá garantida. Quarto, tenha sempre dois produtos pra você vender. Porque se, como no exemplo do um gato e do um cachorro, né? Se um não der certo, o outro vai dar. Pode apostar nisso daí, cara. E o quinto, é, vamos às vendas, cara. E seja feliz. Aproveitando aqui, eu quero deixar um recado bem legal pra você, que é o seguinte, cara. Se você quer vender cerveja, me procura. Me procura que eu vou vender a sua cerveja pra você. E o pagamento, é claro, tem que ser em dinheiro e também em mercadoria, beleza? Porque, né... É um vendedor alegre é sempre um melhor vendedor, não é verdade? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que tenha ensinado alguma coisa para vocês aí que são mais jovens Ou que estão aí no mundo das vendas faz muito tempo e não conseguem vender quase nada Não é porque é crise, o problema é você que não sabe vender Mas eu sei vender Dá um like no vídeo e se inscreva no canal E fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo